Chamego meu, olha pra cá Esse sorriso de orelha a orelha Tenta aguardar, é pra você Vou bagunçar a minha paz, a armadura e minha calma É tão bom te acompanhar E ver você sendo você Te observar, minha adivinhar É tão fácil te gostar, virar parte do viver. Se tu não se envai, descer. Prometo sempre lhe dizer: chamego meu, olha pra cá. Esse sorriso de orelha a orelha, tenta aguardar é pra você, por bagunçar a minha paz, a armadura e minha calma. Bom te acompanhar e ver você sendo você, te observar, me adivinhar e me ler sem legenda nenhuma. É tão fácil te gostar, virar parte do viver. Que esse sorriso é pra você Que esse sorriso é pra você Chamego meu, olha pra cá Esse sorriso de orelha a orelha Chamego meu, olha pra cá Esse sorriso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 Olha pra cá, esse sorriso de orelha a orelha, chamego meu Olha pra cá, esse sorriso, esse sorriso